meu nome é Beatriz, tenho 18 anos e sou responsável da parte de biologia do canal Aprender e Incluir. Tenho cabelos castanhos, pele clara, visto uma roupa preta e ao meu fundo tem um quadro branco. Nosso canal tem o objetivo de deixar a educação mais acessível, rápida, prática e objetiva, com vídeos com legendas corretas e áudio de Na aula de hoje, vamos falar sobre relações ecológicas. As relações ecológicas podem ser divididas em Interespecíficas, específicas desarmônicas e harmônicas. Interespecíficas são relações entre espécies diferentes. Intra-específicas, relações entre a mesma espécie. Desarmônicas é quando tem um ou mais prejudicados. E harmônicas é quando não tem nenhum prejudicado. Primeiramente, irei falar sobre as relações intra harmônicas. De laranja, coloquei no quadro as nomenclaturas das relações de preto, as explicações, e de azul, os exemplos. A primeira relação é a colônia, em que os indivíduos estão unidos fisicamente e eles trabalham juntos, tendo relação, tendo trabalhos iguais ou não. Como exemplo, nós temos as caravelas portuguesas e corais. Outra relação entre específica harmônica é a sociedade, em que os indivíduos também são unidos, mas não fisicamente, eles trabalham juntos. E como exemplo, a gente tem abelhas, formigas, cupim, primatas. Na parte das abelhas, a gente tem um sistema de casta, então você tem a abelha rainha, um operário. E um dos primatas também é interessante notar é que nós, humanos, também é, temos a relação de sociedade e com também níveis de trabalho, assim como as castas de Bom, agora eu vou falar das relações intraespecíficas desarmônicas. Então elas são ainda entre a mesma espécie, mas agora desarmônicas. Eu vou colocar o nome das relações em vermelho, as explicações ainda em preto e os exemplos ainda em azul. A primeira relação é o canibalismo, em que um indivíduo alimenta-se da própria espécie. Como exemplo a gente tem o tubarão branco, em que os filhotes acabam comendo uns aos outros, a viva negro louca Deus... O que acontece com o canibalismo dentro do ato sexual. Então, a fêmea acaba comendo o um macho durante o ato para se tornar mais fértil. E a gente tem o um leão, em que muitos pais acabam comendo o próprio filho. A outra relação é a competição, em que indivíduos da mesma espécie competem um com o outro, seja por território, por alimento ou por parceiro. Essa relação acaba levando à evolução da espécie. Porque, por exemplo, uma planta que tem uma raiz maior que a outra vai ser mais nutrida. Então a planta começa a perceber que ela para ser mais evoluída ela tem que crescer a raiz para ela conseguir sobreviver de uma forma melhor. Isso também acontece em animais que tem a abertura da boca maior e outra menor e aí você vai acontecendo um processo de evolução que a gente vai pegando as melhores características da espécie que existe. Bom, agora nós vamos falar sobre as relações Interespecíficas harmônicas. Então, agora são espécies diferentes em relação harmônica. Vou colocar essas relações em roxo, então as nomenclaturas em roxo, e os exemplos ainda em azul. A primeira relação que eu vou falar é o mutualismo. O mutualismo é uma relação obrigatória, ou seja, sem ele nenhuma nem a outra espécie que faz parte da relação sobreviveria. Como exemplo, nós temos as, vac as vacas e as bactérias que digerem celulose, então sem a bactéria, a vaca não ia conseguir digerir a celulose e o sistema digestório não ia funcionar bem. E sem a vaca, a bactéria não ia conseguir o seu alimento. E também nós temos os corais e as zooxantelas. As zooxantelas acabam fornecendo ó, dois nutrientes, aminoácidos para os corais. E em troca, os corais dão abrigo, né? dão lugar para as zooxantelas ficarem. Outra relação que acontece é a protocooperação. Essa relação que acontece que não é obrigatória, então ela acaba facilitando e dando vantagem para os seres envolvidos, mas não precisa acontecer para eles sobreviverem. Primeiro que a gente tem a abelha-flor, então a abelha vai atrás do néctar na flor e ela acaba pegando pólen e espalhando, o que ajuda na disseminação da flor. Nós temos o peixe limpador, que o peixe limpador, que fica em muitos peixes, além dele pegar o tecido morto, ele também pega muitos parasitas, que ficam do lado de fora do corpo do peixe. Nós temos também o capivara e o anu, que a capivara muitas vezes ela acaba tendo capatos e pulgas, e o anu acaba comendo eles. E nós temos o peixe palhaço e a anêmona, em que a anêmona acaba comendo o resto dos alimentos que o peixe palhaço utiliza e o peixe palhaço usa a nêmona como abrigo, como proteção. Bom, ainda nas relações interespecíficas harmônicas, a gente tem relações que é vantajoso para um lado e para o outro é neutro, não faz diferença. E a gente tem o comensalismo e o inquilinismo. O comensalismo a gente tem como exemplo o polar e a raposa ártica. Então o polar come, deixa as sobras e que acaba comendo as sobras é a raposa ártica. Também precisa ocorre com tubarão e com a rêmora. Então, o tubarão come, deixa sobras e a rêmora acaba comendo. Já o inclinismo tem que ver com moradia. Então, por exemplo, a gente tem o um coral e peixe. Para o coral não faz diferença, mas o peixe acaba usando o coral de moradia. No caso das plantas, o inclinismo tem um nome específico, que é o epifitismo. E a gente tem como exemplo orquídeas e bromélias que acabam se instalando em outras árvores e para esses árvores não fazer diferença. Agora eu vou falar sobre os últimos tipos de relação, que são as relações interespecíficas desarmônicas. Eu vou colocar as nomenclaturas dessas relações em azul claro, as explicações ainda em preto e os exemplos são em azul. O primeiro tipo de relação interespecífica desarmônica é a predação. Então, um indivíduo acaba se alimentando de outro, o que gera a morte. Por isso, né, tem um positivo e um negativo. Nós temos como exemplo, leão e zebra e cobre-saco. Outro tipo de relação é o parasitismo. O que também tem a ver com a alimentação de indivíduos, mas não tem morte imediata. Por quê? Um parasita, ele vai se instalar em seu hospedeiro. Se o hospedeiro dele morrer de imediato, ele vai ter que procurar outro hospedeiro e vai demandar muita energia, vai demandar muitas coisas. Então, é uma coisa mais lenta, uma morte mais lenta. Ou uma doença que pode chegar de forma mais lenta, enfim... Nós temos endoparasitas e ectoparasitas. Endoparasitas é quando eles estão dentro do corpo do outro indivíduo e ecto é quando eles estão do lado de fora. Como endo a gente tem exemplos vírus e bactérias e como ecto, nós temos exemplos pulgas. Outro tipo de relação interespecífica desarmônica é o amensalismo, em que um indivíduo sai prejudicado e para o outro não faz diferença, é neutro. O mencialismo é uma relação de um organismo que produz substâncias que prejudicam o outro. Como exemplo, a gente tem maré vermelha, em que existe uma alga unicelular de que libera uma toxina que é vermelha, por isso o nome é maré vermelha. Essa toxina acaba se concentrando no corpo de outras mexilhões, porque esses animais são filtradores, então eles acabam filtrando e concentrando essas toxinas. Muitos humanos, inclusive, acabam comendo outras mexilhões infectados com essa toxina. Outro animal que também sofre com essa maré vermelha são as tainhas, porque elas se alimentam do seu plântons que estão nessa água com toxina. Então elas também acabam ficando infectadas. E por acaso também, um dos humanos acabam consumindo a tainha. Então os humanos têm mais de uma chance de se contaminar com a toxina da maré vermelha. Como última relação ecológica, nós temos a competição, só que nesse caso. É a competição interespecífica, porque já teve a intra, agora estamos falando da interespecífica. Espécies diferentes que vão competir uma contra a outra. Elas são espécies diferentes que vão acabar competindo pelo mesmo recurso limitado. E isso é chamado de princípio de Gause. Normalmente, a espécie que perde ou tem que mudar de nicho, vai se migrar ou até mesmo ela pode se extinguir. Basicamente são espécies diferentes que acabam relacionando no mesmo nicho. Então elas vão competir para ver quem tem as melhores características para se instalar naquele local e Normalmente o mais adaptado sobrevive. Então esse tipo de competição tem muito a ver com a adaptação do animal no ambiente. Bom, essa foi a aula de hoje e eu espero que vocês tenham gostado.